Olá pessoal, eu sou o Jonathan, sou formado no curso de Sistemas para a Internet na FATEC Benzlar, e atualmente eu sou desenvolvedora na XP Investimentos. Eu comecei o curso de Sistemas para a Internet em 2016. Logo no primeiro semestre eu já vi que a Infatec era uma instituição muito boa. Eu tive professores excelentes que me deram bastante visão é, da tecnologia em si como do mercado de trabalho. Também na FATEC eu tive a oportunidade de estar trabalhando junto com a equipe web. Nós cuidamos do, do site da instituição, é, meus primeiros projetos que foram ao olho do público foram por lá. Um desses projetos sendo o óleo que também foi com o meu TCC. O um, mais importante, esse projeto me deu bastante experiência é, como trabalhar em equipe, como ser um programador melhor. E, e foi com isso também, com fazendo projetos, colocando no GitHub que eu Consegui é, meu primeiro emprego em São Paulo, na Accent, numa consultoria, e depois de um tempo eu tive a felicidade de chamar a atenção da XP Investimentos. Felizmente eu fui, eu fui chamado para fui trabalhar como desenvolvedor front-end lá e é a empresa que eu estou atualmente. Então, eu acho sim, que é um curso muito relevante e é um curso que me ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, na minha carreira. Beleza?